Tô tão feliz é o primeiro recebidos aqui do canal gente eu vocês, eu sou o Otávio e hoje a gente tem uma caixa enorme aqui pra abrir, ai que maravilhoso, tô tão feliz, é o primeiro recebido aqui do canal, gente, eu quero muito abrir essa caixa ah, Vamos lá, eu não sei nem como fazer esse vídeo, gente, então se ficar uma bosta, perdoa o tio, tá bom? Tenho do... um dura Mano, tem um monte de coisa que entrou Que legal Tem uma carta E uns cartõezinhos Quem me enviou esse presentinho foi o pessoal da loja Na Passarela Tem um bilhetinho Oi Otávio, espero que você goste das coisinhas Mandei todas as que achei a sua cara Beijos, Nathalie, Na Passarela Ai, que maravilhosa Eu vou colocar o contato deles para vocês aqui na descrição do vídeo para vocês conhecerem melhor Certo. Vamos ver agora o que, que a gente tem aqui Tem uns para... não sei, para aí Olha como que veio bonitinha Toda arrumada, dá para ver? Toda arrumada Tem um negócio muito enorme aqui Tipo, muito, muito enorme Que da hora, mano Cadê minha tesoura? <risos> produção, a gente vai comer muita pipoca é uma almofada olha, durinho que louco vem tipo um balde de pipoca será que ele sai? Ele sai. vem um baldão para pôr pipoca e dois copos muito legais com tampinhas com tampinhas, uh! <risos> tampinhas e canudo que louco Escolha a sua opção. Água, refri, chá gelado, suco, leite, o que tiver. Que legal! Esses produtos são da Loja na Passarela, mas eles são da Watt. Olha que legal. Olha que bonitinho. Ai, gente, vamos, vamos, parar. vamos ver filme agora. Para o vídeo. Gente, amei. E tem mais. Por onde eu começo, produção? Qual que você quer, Cláudia? Hum, esse aqui. Esse aqui? Pega aí, pessoal. Olha que legal. É uma caneca. É uma caneca de lente que... Laura! Eu não preciso mais roubar a sua caneca! Viada! Mano, que linda! Olha! É uma caneca daquelas que imita lente de câmera A Laura, tipo, eu não sei se, Provavelmente se vocês seguem o canal, vocês vão saber A Laura é uma das minhas amigas que fazem as minhas fotos no Instagram A propósito, se você não me segue no Instagram, me segue agora Eu vou deixar aqui pra vocês, tá bom? Ela tem uma caneca igualzinha Toda vez que eu vou na casa dela, eu falo Viada, vou roubar isso daí de você mano, que demais Olha, ela, tipo, é, é toda térmica Caraca, velho Desculpa, mas eu acho que essa é a minha nova caneca favorita do mundo, assim. Ai, se eu não quebrar ela na hora de fechar, olha. Ai, canequinha. Que louco! Tem mais! Tem três negócios embrulhados no jornal e tem mais uma caixa e um. Tem uma pulseira, olha que legal! Que bonitinha! Eu vou colocar. Ó, já tô com pulseira aqui, vou provar. mais. Olha só que lindo, é uma caveirinha. Que legal Gente, eu gosto muito de pulseira, vocês sabem Gente, que maravilhosa Ela é toda de corinho e ela tem uma fivela Será que a A dois braços esquerdo consegue pôr sozinho? Não <risos> consigo Entra! Quase, tá quase, tá quase produção Foi ha! Mais uma Pulseirinha Pra coleção Chegado, que maravilhoso Olha, próximo Ai, ah, eu tô muito feliz <risos> Ai, que legal Eu acho que aquela caneca Não é mais a minha preferida Eu acho que agora é essa Que maravilhoso, e olha como ela é linda Olha, toda de inox Pra viver conectado Café E eu amo café, gente, de verdade Eu amo, amo mesmo café às vezes eu vou editar vídeo e fico a madrugada inteira na, na cozinha Com um copão de café Gente, isso vai ser perfeito Cadê? Ó a entradinha aqui, na bundinha da caneca Cadê? Nossa, que demais Olha, dá pra pôr no carro também Gente do céu O meu café nunca mais vai esfriar Ó eu preciso usar isso agora. Vamos fazer café. Corta. Por onde eu começo? Pelo pelo, pelo amassado médio, pelo amassado pequeno ou pelo amassado grande? Pelo amassado pequeno. Pelo amassado pequeno. Pequeno pro maior. Nossa, esse é o pequeno. Esse é o pequeno. Caveirinha de proporção mágica Meu Deus Eu sempre quis um negócio desse Todas as vezes que eu ia na loja de essência Tinha umas caveiras lá E a moça nunca quis vender as caveiras pra mim Ela falou que era só de Mastruário Chupa, moça da loja de caveira Agora eu tenho uma Vai pro altar dos meus ancestrais, gente Vai mesmo Saindo acabando esse vídeo eu vou botar lá Que maravilhoso Meu Deus, tem até medo. É outra <risos> Chupa, mulher Do negocinho de essência Eu tenho duas caveiras agora Você pode ficar com a sua se você quiser Eu não vou querer comprar mais de você Tem tenho duas caveiras Eu tenho duas caveiras ah, O que, que você acha que é um pacote grande? Hum... Valeu, amor Oh my Ai, não sei. Pode ser uma coisa para te enganar. Oh meu Deus. <risos> uma coisa para te enganar. Você acha que é grande ou é pequeno? Ai, ah, é pesado. Pesado? É uma bomba. Oh meu Deus. Ah não. Ah não. Ah. Ah. Ah. Eu vou fazer um score. Chupa número 3, mulher. Olha, eu tenho a caveira mestra, a caveira pai de todas as caveiras agora. Ha! Queridinha, eu nunca mais vou querer sua caveira. Sinto muito. Pode ficar com aquelas suas caveiras porque elas não são lindas que nem as minhas. Eu tenho uma caveirona. Olha que maravilhosa. Eu não sei se vocês entendem o amor pelas caveiras, entendeu? Mas é uma coisa tipo... Se você visse meus meu altar dos ancestrais agora, tem várias caveiras ali. Meio mórbido, meio estranho, meio esquisito. Mas eu amo caveira. ai... Obrigado, Lógio da ela. Ai, ah, eu tô até emocionado Vou jurar, Ai, ah, vou jurar de verdade, gente Eu não posso chorar nessas coisas É pra ser um vídeo feliz, né? Lógico Esse é o meu primeiro recebidos aqui do canal E eu tô muito feliz com, com as coisinhas que eu ganhei Eu nunca pensei que o canal um dia ia ser reconhecido Enfim, muito obrigada Eu tô muito feliz de verdade Com todas essas coisas, com todos esses presentinhos Ai, não sei o que dizer mais, gente. Nathalie, muito obrigado. Obrigado, loja na passarela. Se sintam muito abraçados e cheios de beijinhos de verdade. Eu tô muito feliz. Obrigada pelo reconhecimento. Obrigado por todos os monstrinhos que viram esse vídeo até o fim. Eu não sei se ele vai ficar comprido, não sei, porque tô parecendo aquelas crianças que ganham presente de Natal, sabe? Se você aí do canal se interessar por algumas dessas coisas incríveis que eu ganhei, eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês verem a loja e verem tudo que tem. E se você aí do outro lado gosta do canal e quer me enviar alguma coisa, é só entrar no e-mail de contato aqui embaixo na descrição do vídeo e me enviar um e-mail que eu vou ter todo o prazer de responder. Muito obrigado mesmo pelo carinho, por todas as pessoas que reconhecem o trabalho que é ter um canal. No Youtube, é isso aí Eu amo muito vocês, meus monstrinhos Obrigado por assistirem o vídeo, até a próxima E falou!